O ano passado foi realmente uma época excepcional para nós onde perdemos só um jogo no campeonato este ano já perdemos mais pontos aquilo que nós gostaríamos e, e aquilo que nos diz a nossa a nossa qualidade, a nossa equipa e nós temos que refletir, na divisão que fiz o último jogo frisei isso também temos que olhar para fazer esse tal exame de consciência e perceber o que é que, o que, é que não está a correr tão bem Uh, mas quando falo eu, falo do grupo completo, os próprios jogadores têm que perceber o porquê determinado comportamento, e nós já falámos sobre isso, eu acho que as épocas onde as equipas são campeãs sem derrotas, acho que é muito difícil, muito difícil, onde é impossível, mas é muitíssimo difícil, porque cada vez mais temos temos uh, equipas técnicas, temos jogadores, qualidade, competência e... <risos> e já não existe, desculpe o termo, o tempo das vacas gordas, onde tínhamos aqui equipas que eram equipas fenomenais, e quando temos aqui um ou outro jogador que sai fora da caixa, normalmente, mas não é só o Fogo o Porto, é? todas as equipas, somos somos um país vendedor, como vocês sabem, mas é? é já a equipa que eu comecei aqui em 2017 no Fogo do Porto, e aquela que eu tenho tenho hoje, está então, o Otávio, por aí, não é? E o, Ivan? E, Sim. E o Ivan, Sim. esse e voltou. Esse um jogo de Campeonato, um jogo do campeonato, pronto, uma equipa que está num bom momento, com um treinador competente uh, e não podemos esquecer uh, o ano posto de subida uh, deste mesmo treinador no Famalicão e esta boa série, estas quatro vitórias seguidas, só o João Pedro é que tinha conseguido uh, lá em Famalicão, uh, no passado, passado recente jogadores jovens com muita com muita qualidade uma equipa neste momento bem organizada não precisa de muitas ocasiões para fazer gols é verdade que o Cádiz está está fora mas tem outros outros jogadores de valia que podem podem jogar à frente O Otávio no final do jogo disse usar uma expressão que entrou com a faca nos dentes pensou que foi algo assim não foi e hum, é isso, que ele tem que já sempre com essa faca nos dentes eu acho que tinha vontade de meter dessa faca e ir direcionada a alguém e eu a mim cheira-me que sei quem era mas qualquer das maneiras eu não me importo que eles chateiem, que se joguem chateados no fundo joguem revoltados porque acham mereciam mais, mais minutos mais protagonismo e esse protagonismo é dado e quando é dado, seja 5 minutos, 1 um minuto 90 e tal minutos tem que já sempre dessa forma não, nós olhamos para nós e eu acho que eu, eu já tive a oportunidade de falar deste mercado de janeiro que não não o possível, não sou não sou um fã e eu acho que e já falei sobre isso acho que os jogadores que, que nós temos no plantel e olhando também para aquilo que é a nossa a nossa equipa B e o trabalho que o Folha uh, tem feito uh, eu acho que uh, se tivéssemos alguns bons milhões para ir buscar um ou outro jogador uh, obviamente que eu não diria que não mas não é o caso de repente se calhar ter olhado de uma forma fulminante para o Nuno Almeida de repente não ter a abraçar, tirar o casaco e a braçadeira ir junto do casaco e não ter uh, reparado nisso uh, há alguns arrependimentos nesse sentido naquilo que foram as minhas grandes decisões não me arrependo de nada porque no momento fiz a o que eu achava que era justo fazer. Uh, tanto uh, estou a falar nas minhas, nas minhas decisões e naquilo que foram as minhas as minhas opções. Um, normalmente faço uh, para já são bem pensadas e naquele momento acho que é o justo. Uh, por isso não me arrependo, não me arrependo de nada. Uh, cometi erros, cometi claramente, cometi muitos erros e esses erros serviram para essa tal evolução que eu lhe falava.